E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para a gente falar sobre qual o tamanho do seu mercado e qual o tamanho que você precisa ter do seu mercado para chegar no ideal. Fique comigo nos próximos minutos. Bom, esses dias para trás eu soltei um vídeo onde eu falei sobre crescimento gradativo. Sobre crescer o seu negócio da forma correta, crescer o seu negócio é, sem desespero, crescer o seu negócio olhando efetivamente para o seu planejamento, tá? E uma pergunta que é muito importante para que você possa fazer um planejamento é entender qual o tamanho do seu mercado. Qual o tamanho que você precisa ter dentro desse mercado para que você chegue no número que você deseja? Quais são os pontos de apoio que você precisa para chegar no número que você deseja? Tá? O ideal é que você faça pontos de apoio de faturamento, número de pedido, etc., independente do seu indicador ali, para que você possa ir atingindo isso e não se cansando durante a corrida. Mas conhecer o tamanho do mercado é o que vai determinar se esse mercado ele é suficiente para você ou não, se esse mercado dividido com os outros concorrentes ele é suficiente para você ou não e ao mesmo tempo o quanto que você precisa tomar de mercado para atingir o seu objetivo. Porque você concorda comigo no mercado de 2 milhões, Vai, vamos fazer a conta fácil, aí. de 1 milhão, se você precisa vender 100 mil reais, você precisa ter 10% desse mercado. Certo? Se é um mercado de 10 milhões por mês, você precisa ter 1%. Então você vai chegando em qual que é a minha necessidade? Isso vai te frustrar menos, isso vai fazer com que você não fique olhando só a grama do vizinho, isso vai fazer com que você chegue nos seus objetivos. Então, qual o tamanho do seu mercado? qual o tamanho do mercado em cada um dos canais que você vende. Um grande abraço e valeu!